Lado, sem ser do Coutinho. aquele dread que é meio careca pro lado, vocês não salve em mim. Dale, puto. Dale, mano. Tranquilidade. Sobe, sobe, sobe na moto, sobe na moto. Oh, já subi na moto, Eu já, passo já passo subi na moto. Sem passar rádio. Lero, lero. Credo, vou te mandar a Ô, oh, volta ali pra eu trancar meu carro sem maldade Opa. mesmo? Volta ali, por favor, só pra eu trancar com meu certeza, carro. Com certeza, com certeza. Só pra eu trancar o carro sem maldade mesmo. Tem que aí rapidão, tem que aí rapidão. É, Ué, que... pera aí, pera aí, cadê a chave? Pera aí, não tá pegando o controle. É esquina tá... vermelho, esquina vermelho. Não tá pegando controle. o controle. Controle não pega! Uau, Não. não. Tô sendo sequestrado aqui no vermelho, socorro! Levei dois vagos. Aqui, rápido! Tô indo, tô tô indo. Chegando, chegando. Levei dois vagos, tá os dois caídos aqui, uma moto caída. Tô saindo fora daqui porque passaram o rádio. Matou os dois? Matei os dois, caralho. Eu ando de tech, porra! É isso, porra, é isso, cara. Eu ando de uhum. tech, caralho. Respeita ah, é eu, tarde, porra. Nunca pô. que eu vou ser sequestrado, É o Dante, isso. hein. Cês tão em quantos, hein? quatro. quatro, quatro já, já, quatro já, quatro já. Aí, cê. Tem...